De Carmesalles Deus cultivou uma semente de amor, tendo Maria como inspiração. Ela iniciou uma bela missão, transformando a história, educando este país, construindo um mundo novo e mais feliz. Você Sobre o um mundo florir Vamos construir Concepcionistas Um sonho real Lutamos juntos por um ideal Como já jardim Sobre o um mundo florir Vamos construir oh, oh, oh, oh, oh. Com a missão de evangelizar Através de uma educação Com ternura, carinho sua vida o céu nos mostrou Transformando-a Tudo à vontade de Deus Com o um desejo de sempre sorrir Maglicarmo em seu lema Sem Sempre adiante, pois Deus proverá Transformando a história Educando este país Construindo E Eu